E aí eu te falo, que aí eu falo, gente, eu falo muito isso, que eu acho até uma sacanagem para o profissional. Você pega um cara que, a princípio, não estudou profundamente sobre aquele assunto. Sim. Não foi é, qualificado. Da mesma maneira que eu não sou a melhor pessoa parafusando. Uhum. Entendeu? Aquele cara não é a melhor maneira para resolver problemas de incompatibilização. E aí eu falo, cara, é uma... É sacanagem É, é uma sacanagem. É a mesma assim, coisa que eu falei, Helena, vai fazer lá daquela fachada. Eu sei é. fazer, fachada, eu sei fazer. Mas na é minha especialidade, aí você tá pegando o um cara que é um profissional de montagem, de execução, eu te para pra isso. E aí tu bota ele pra resolver um problema de organização de projeto. É sacanagem, cara. Eu acho que é sacanagem. Eu, eu juro pra você. Se eu fosse, por exemplo, instalador, eu ia ser a pessoa mais penteira da vida com o projeto. <risos> eu não ia fazer, não. Eu falar ah, sacanagem, vocês estão me sacanhando, é sério. pegadinha. Aí. Eu ia é. falar que é pegadinha e eu não ia fazer. Na dama do dia, se a gente tem uma galera de instalações, tá? Quem é um eletricista, bombeiro? Cara, então, se você é eletricista de bombeiro, liga e reclama. Pentele na vida dos outros? Pentele, sim. E não faz, não faz sair fazendo besteira na verdade, tem que ser pentele. Porque acho que só sendo um né? que as pessoas vão começar a tomar mais cuidado com isso. Porque eu vejo até umas pessoas assim, Ai, não, tentei resolver. Cara, você não tem que tentar resolver, não. Porra, as pessoas estão pegando o um problema que não é delas. É... Acho assim, é, muito é... Não tem que pegar. Sim. E uma das outras coisas também, a função do projetista é facilitar a vida de quem está na obra, né? É. Então, a gente tem que mandar projetos mais fáceis de serem entendidos. Isso é bom. Faz muita diferença, né? Tem que Acho. bater o olho e entender, para não ficar esperando. Quando eu era mais novo, eu trabalhei numa construtora e lá era, era mais racionalizado um pouco as construções era em blocos, né? Já é um pouco mais do que o tijolo assentado, né? Sim, sim, sim. O que acontecia lá é que, naquela época, eu tinha recém-formado, eu ainda achava que os profissionais tinham que se, da obra tinham que se especializar mais. Eles deveriam estudar mais para aprender a ler projetos. E pá, pá, pá. E eu ficava nisso. Tudo bem, não que não tenha, tem mesmo, mas... Cara, eu vou ficar esperando isso. Agora, qual que é a minha postura hoje? A gente tem que mandar projetos que qualquer um consegue pegar e ler. A postura nossa e se é. E eu isso eu... falar quando você no steel frame comigo também, tá? No começo fazer os projetos Ananã. Ah, se o cara não sabia, qual é o problema dele? Bolotas. No final, Julio, eu, já disse, eu desenho os meus projetos, parecia desenho de criança, que era tudo colorido. Tipo então, assim, ó, azul é parafuso tal. Eu quero saber que todas as bolinhas azul eram é parafuso tal. É, linhazinha laranja, porque, cara, você tem que entregar simples, você tem que entregar mastigado E o cara não tem que pensar muito, ele tem que executar o trabalho dele, executar. executar o executar, dele executar. executar. Eu vejo é, muito isso. É isso aí. Isso aí vira um... É, é, eu chamo de manual de construção. Manual de... Não tem manual de aparelho eletrodoméstico, doméstico? Você pega um manualzinho ali? <risos> eu falo, o projeto tem que ser desse jeito. Tem que ser um manualzinho de... Que, manualzinho. de, de que tá tudo ali puxado setinha, desenhado, visualmente fácil de entender. É verdade. Né? Não precisar de muito... De ler muita sigla, porque instalação é cheia de sigla. Ah, é verdade, né? É verdade. É, cheia de sigla. Isso com aqueles registros malucos, né, É... Tem, eu lembro de hum. registro de pressão, registro de gaveta, eu ficava, que caceta é esse, viu? Eu, eu, pra mim era torneiro, eu chamava tudo de torneiro. Sim, é cheio do, sei dos símbolos, é. legenda do lado, não sei o que. Cara, vamos tentar tornar esse negócio mais fácil de entender possível. Aí ainda tem tomada alta, tomada baixa, tomada, oh, menino, tomada intermediária. Aí vai a dica aí pra galera, o que, que você faz nesse caso? Porque tem a planta e tem esses símbolos de tomadas, não sei o que, faz uma vista da parede desenhada. É Desenha a tomadinha ali. E põe uma cotinha, 30 centímetros. Acabou. É. é isso que a gente faz. A gente faz a planta, hum. que tem que ter ali a, a linguagem dela, não tem muito para fugir. Mas tem as vistas das paredes. Que aí é. já... Marca né, tudo. Já o cara explica. Cada dúvida, olha. Sim, fica explicadinho ali. Ah, tem que ser assim, né? Claro que é. não, não adianta, não adianta.